E aí pessoal, WordApp 0 na área, beleza galera? É o seguinte, a pedido de muitos, mano, mas muitos, muitos mesmo, estou retornando com Critical Ops para o canal. Lembrando que só uma ressalva interessante, eu fui um dos primeiros youtubers a trazer Critical Ops, tá? É, quando ninguém dava valor ainda pro jogo Nós já estávamos lá Gravando boladamente Eu vou aqui com essa primeira arma aqui Mesmo Esperar dar o spawn Aí, agora foi E bora lá, já tô vendo aqui no minimapa E aí, é, digam nos comentários né O que vocês querem Que eu traga é Edição de zoeira E... It's... E... e, e, e, e, e. Tem outra aqui, mano. avistei ali, ó. Oxe, não morre. Mas como assim, não morre? É, digam aí nos comentários que vocês querem que eu traga edição de zoeira, reviews, etc. Deixa eu só dar uma fuçada aqui no meu ping. Ah, o meu ping tá bom hoje. O ping tá bom. e eu não fiz nada vamos para próxima partida eu não fiz nada e ganhamos beleza 458. peguei essa daqui no, no finalzinho né E aí claro né, esse esse modo aqui eu tô gravando com a ideia com vocês mas eu gravaria né o modo Disarm. que é o mais competitivo do critical Ops e esse daqui eu, eu gravaria aí pra fazer uma edição zoeiritas pra vocês. Ó, os caras não morrem, mano. Não morre Impressionante mesmo. Morreu. Ó, só foi falar começou a morrer. Isso daí. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vamos seguir. Sete minutos de gameplay. Vai dar mais ou menos um vídeo de uns dez minutos. Mas eu espero que... Vocês curtam, galera. Vocês curtam. É. Eu ainda tô, eu tô enferrujado no Critical Ops. Tenho que voltar. A pegar todos os macetes, tá ligado? Ó. Ah, meu Deus! E o Ping? Ah, o cara tá com zoado. não é possível, meu ping tá tá da hora. Ping tá da hora. Vamos lá. Aí. E... e e Isso entra aqui. Eu não conheço nada desse mapa, galera. Às vezes que eu joguei não foi aparentemente aqui na frente bora seguir bora seguir com o plano foco na missão boa segura aqui beleza vamos seguir tô apreensivo porque faz muito ó e tá dando uns probleminha de conexão porque faz muito tempo que eu não jogo Critical Ops, mano. Mas é um jogo que eu sempre admirei bastante, meu. E admiro quem joga muito bem esse jogo, mano. Tem uma nata aí que joga muito bem, né? O Fosk, o Dadi, o da essa molecada joga muito bem. Ó, tem nas costas, costa. costa. Vamos aqui, eita, pega, foi de sniper Ah, vou comprar um fuzil aqui, AK-47 Mas que o reload dela seja boladão Ah, fominha, fominha Nossa, tá dando uns probleminhas de conexão, galera ah, segura, boa, vamos. Ah, pelas costas, mano, pelas costas, puta que pariu, mano, puta que eu pariu. Então, falando um pouco do Critical Ops, ele foi lançado em 2015, aproximadamente, galera. E. Opa, tem aqui. E assim, era bem cruzão mesmo o jogo. Era um jogo bem cru. Matei. Era um jogo bem cru. Co cobre as costas. E aí com o tempo foi desenvolvendo, foi ficando popular e agora tem até campeonatos. Isso, meu, me deixa muito feliz saber que agora o jogo tem campeonatos. Opa, foi mouse. E de saber, né, que eu fui um dos, um dos primeiros a, a ter a oportunidade de, de gravar esse jogo, tá, galera? É... Isso é um motivo de orgulho, claro. É, no começo ninguém dava valor pro game, saca? Ah, morri. Como tá meu ping? Tá 95, mas ele tá dando a. Uma... Não sei se vocês estão percebendo aí, ele tá dando um... Tá estranho, tá estranho. E tá assim, e ver todo, né, o processo de amadurecimento do jogo. Puta, isso, mano... No O jogo, por mais que ele tenha similaridade com o Counter-Strike... ele possui uma personalidade. Nossa! Ele possui uma, uma certa personalidade, entendeu? Coisa que no começo não tinha, tá, galera? O jogo não tinha essa personalidade. Era assim, era uma cópia... Uma tentativa de, de cópia do Counter-Strike, entendeu? Então você não via uma... Uma particularidade no jogo. Você viu uma tentativa de cópia. E agora não. O que nós vemos no, no jogo. Nós podemos analisar é que ele, é, ele tem sim uma similaridade com o Counter Strike. Porém agora ele tem sua própria personalidade. Que isso eu acho fundamental para garantir a longevidade de um game, entendeu? E é um jogo cross-plataforme. É coisa que em outros FPS ele tá muito à frente de, de outros FPS. Nossa, filho. Puxa com calma. Aqui, ali. Ah, para, mano. Não, não tem como esse maluco ter me matado. Sério, sério. Falta um minutinho aí. Eu tô com... Tô 5 barra... Alguma coisa. 50 de ping. Mas tá... dando. E, e, 5 de vida. Puta que eu pariu. Boa. E vamos tentar mais um antes, é, matar mais um antes do finalzinho, meu life tá zoado, achei headshot, tem mais um aqui ó, ah, era meu, Eu, por que você fez isso, mas foi um bonito tiro, foi um bonito tiro, tem que assumir né, boa, aqui acima Tá ligado? Boa Boa Pra fechar né galera, pra fechar Ah, me pegou, puta merda Ah, que, que, que show de bola, mano Eu tô muito contente em voltar a trazer Critical Ops Para o canal, eu espero que vocês curtam uh, então. Vitória nossa, qual que é a minha frag? 8, barra 7, né, e uma assistência. E vocês veem que meu ping tá, meu, tá daquele jeito, tá osso, mano. Deixa eu sair aqui, ó, deixar o jogo sair. O meu, o meu ping tá osso, eu tenho que comprar um roteador, colocar aqui no meu quarto para ter um ping mais estável. Porque quando eu tô gravando, eu tenho que fechar a porta para não ter som externo e tal. Isso complica, tá galera? Mas assim, farei o máximo de esforço possível para trazer mais gameplays desse jogo delícia que é o Critical Ops. E eu fui um dos primeiros, como eu disse, eu me orgulho muito disso em estar tá gravando o Critical Ops. Trazendo no, pra, para o meu canal no, no YouTube. Se você curtiu... E quer ver mais, não se esqueça de avaliar deixando o gostei. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí para mais vídeos. No mais é isso, tamo junto, valeu, falou, eu fui Manolo.